Olá! Direto de Nova York! Vamos passear? Vou te levar hoje para alguns lugares incríveis dessa cidade que eu conheci muito bem depois de morar dois anos aqui. E ó, tem um jeito melhor de começar do que dentro do metrô, super característico da cidade e leva a gente para todos os lugares. Vamos nessa? esse aqui é um dos meus cantinhos preferidos na cidade. eu vim muito aqui. é o Madison Park. eu morava bem pertinho e trazia quase todos os dias a Bia e a Madonna, minhas cachorrinhas, aqui para esse lugar que eles chamam de dog run. toda a praça praticamente, todo o parque certamente tem um espaço cercado para os cachorros. elas adoram. Bia e Madonna se divertindo na neve fresca. Uau. Uh! Lá vão elas, adoro. Olha só que festa! What? Os parques são ótimos lugares para a gente contemplar a cidade, contemplar as pessoas que moram aqui e, claro, descansar depois de muita andança. Outra coisa que eu adoro aqui do Madison Park é o Shake Shack. É uma lanchonete tradicionalíssima aqui em Nova York, que pra mim é o melhor hambúrguer que tem. A gente sabe que essa história de melhor hambúrguer é muito relativa, mas eu adoro. Já fiz o meu pedido, tô esperando aqui o um negocinho tocar e já já eu vou ali pegar o meu hambúrguer cerveja. Yes. e you. coca e roda. Obrigada. Anthony! Pedro, Anthony. Okay. Ready to go. Depois de pegar o seu hambúrguer, você vem aqui, olha, e pode ser servir de ketchup, maionese, pegar talheres, canudo, tudo que você quiser. Bem prático. Cada um faz o seu. Ai, que delícia! Yeah. Vamos lá! E aí é só escolher uma mesinha, sentar e relaxar. Hum, eu peguei aqui um sanduíche vegetariano. Isso aqui é um cogumelo portubelo recheado com dois tipos de queijo, alface e tomate. Gente, é maravilhoso! E eu nem sou vegetariana, mas esse aqui vale a pena experimentar. Hum. Servidos? Hum. Que saudade que eu estava de você. Agora ó, uma dica, se você vier comer aqui no Madison Park, especialmente no verão, procura ficar longe desses arbustos aqui, porque ó, nessa época do ano tá cheio de rato e eles adoram esse lugarzinho para se esconder e pegar resto de comida. aqui vale a pena tudo. Tem o café, tem a gelateria, para sorvetes deliciosos, italianos obviamente, e tem vários restaurantes. Você pode escolher se quer peixe, se quer carne ou se quer massa. E também tem o só de legumes. Bacana né? Vamos passear! Gente, essa parte aqui é uma delícia, é só pizza italiana, focaccia e pães também. Ai, que perdição! Uma dica ótima, se você for visitar o Italy e não tiver afim de almoçar ou jantar, você pode parar aqui nessa praça central e comer só alguns frios, salames, queijos, um pão maravilhoso, delícia! É bem italiano mesmo, como eu fiz lá em Roma. Vou deixar o vídeo aqui para você que ainda não viu essa minha viagem a Roma e a gente foi a uma salumeria. É mais ou menos isso aqui. Bacana aqui do Italy é que praticamente todos os produtos são italianos. Olha aqui, essa seleção de azeites. Dá uma olhada. Será que você vai achar algum que te agrade? Aposto. O Negócio vai é embora correndo antes que você queira comer tudo, ó. Ainda bem que tem gente para vigiar. Dica boa para você andar tranquilo aqui pelo metrô de Nova York é baixar um dos vários aplicativos com o um mapa. Então, você tá toda hora com o um mapa ali no celular. Ele trabalha offline muitos desses aplicativos e você sabe toda hora para onde ir. <música> You want to know Mavera, verão, são ótimas aqui em Nova York porque é quando acontecem as feirinhas de rua, o pessoal começa a sair a rua mesmo depois do inverno. Essa aqui na Union Square é uma das mais conhecidas, ela vende produtos orgânicos e especialmente de produtores locais. Você encontra de tudo aqui, plantas, legumes, queijos, sucos, o que você quiser basicamente. experimentar um queijinho aqui. Where é isso? from? Um, Vermont, Vermont, West Vermont. Mm. Um produtor de Vermont que fica aqui perto. Oh, yeah. And what is that of? Uh, yeah, this is a Fontina yeah. style cow's cheese, due to 5 months age. Raw. It's delicious. Olha só o tamanho dessa maçã. Nossa, mal dá para pegar, ó. vai. Aí. Quando eu morava aqui em Nova York, era aqui na Petco que eu trazia a Bia Madonna para tomar banho. E aqui também tem tudo o que você quiser para cachorro. Vale super a pena se você tem seu cachorrinho, quer levar um brinquedinho ou um petisco super diferente que eles vendem aqui. Petiscos orgânicos, naturais. Tem de tudo. Muita variedade, muita roupinha, coleira, o que você quiser. Vale a pena uma passadinha na Petco. Tem vários lugares na cidade. Eu vou lá comprar um presentinho para as minhas. É curioso ver a mudança das estações aqui, quando começa a fazer sol, hoje está um dia lindo, 24, 25 graus, oh, wow. o pessoal vai para a rua mesmo e é bem comum isso aqui, olha, gente comendo na rua, você vem em todos os lugares, então se você está querendo economizar, pode comprar uma coisinha rápida e sentar numa praça ou em qualquer lugar que você achar e comer sossegado, você vai estar tá sendo bem New Yorker. Os tem fama de ser mal-educados, grossos, apressados. Apressados é verdade, como em qualquer cidade grande. Mas eles são bem simpáticos, são bem educados também. Você pode sim parar, pedir informação e eu tenho certeza que eles vão te ajudar.